E aí, galera tudo bom aqui é o ZumbiPlay. Play é, hoje eu vim falar sobre o sorteio da Ocanano seguinte é, tem uma notícia não muito boa pra vocês o que, que aconteceu uh, o sorteio não chegou no, no estimado que era 200 inscritos e 200 participantes do evento então o que, que aconteceu uh, e as ganhei mandou para mim falou que o, o status está mínimo não atingido então não vai rolar o sorteio vou mostrar para vocês aqui 89 inscritos é... 89 inscritos e vou mostrar aqui para vocês quantos curtidos na página 209 curtidas na página é... e vou mostrar não sei se dá pra ver quem quantas pessoas participaram E do evento 169 pessoas participaram o <risos> que que acontece eu tava nos planos do seguinte é se não atingisse é, é, é, os 200, 200 inscritos que que aconteceria é, eu iria sortear mesmo assim Pô, a galera me ajudou e tal na divulgação pá. só que eu percebi que muita gente começou a pegar é, é, Começou a pegar o, o, o Facebook, sei lá, de familiares, pais, mesmo criando fakes e começaram a curtir a página. Se eu sortear, ia dar mó briga. O que acontece? Por que queria que ia dar briga? Porque é o seguinte, pô, vou lá, sortir, lá, vai, vai lá com um, um senhor de idade lá e pô, senhor de idade, jogando a PB, Pô, todo mundo ia achar ruim, entendeu? e achar marmeladas aí e tal aí não, não teria como eu controlar isso né no caso então o que que eu decidi eu decidi que não vai rolar o sorteio não fiquei com raiva de vim pois eu tentei mesmo que tivesse só de 70 eu ia sortear mesmo assim Pô, vocês ajudaram aí e tal eu só tive só uma meta só para poder atingir essa meta só só para ter mesmo entendeu Pô, desculpa aí, que não vai rolar o sorteio. É, provavelmente eu vou estar fazendo o um sorteio... Ah, esquecendo. Eu estava entrando em contato com a Rocco e pedi pro, pro GM aleatório para ele poder fazer o esquema pra mim. O esquema que todo mundo fala no fórum, o esquema de, da, da Okanan chegar no no O que acontece? Tem muito Market boot no, no APB, mas tem muito, não é 1, um, 2 não, como era antes. É cerca de 10 Market boot lá no leilão. E o que acontece? Seria muito difícil passar essa arma pro, pro, pro dono, entendeu? E o que aconteceria? O que, que eu iria fazer? Eu, o o GM ele ia pegar essa arma, essa arma da minha conta e ia transferir a conta do ganhador. Só que... Ele falou lá com, com, com a, o pessoal lá da equipe e o povo falou, não, não pode tal, a gente não tá ganhando nada com isso. Deve ser isso, eu não sei, ele não falou isso pra mim. A gente tá ganhando nada com isso. Aí eu tentei fazer uma parceria, falei assim, não. Então eu faço um novo sorteio e, e a gente a gente vai numa parceria. Se inscreve no meu canal e se inscreve no seu canal, Ou no, no canal da Hopla, no caso, né? É, curte a minha página e curte a, a, a página do, do PB Brasil. E mesmo assim eles não, não, não, não, é, não quis se intrometer. Pois bem, eu talvez vou fazer outro evento. É, talvez seja de arma lendária ou de cash. Por mim tanto faz. Por mim tanto faz. Eu achei melhor arma lendária porque é o seguinte. Eu perguntei para várias pessoas. E eu falo, não pô, arma lendária e tal, porque porque cash você tem o que? 40% de chance de você pegar uma arma lendária com cash e arma lendária não, arma lendária já, pô, arma lendária, entendeu? Aí o que, que acontece? Eu tenho umas armas lendárias aqui na minha conta é, e talvez eu vou sortear alguma é, e eu vou divulgar qual. Quais são as armas lendárias que tem na minha conta E vocês escolhem Não sei o dia que eu vou fazer isso também Mas é isso aí Tá aqui, pra, eu vou mostrar pra vocês 89 inscritos 160 pessoas cadastradas na, na, no, no, no, no, no evento Vou ver se tem como eu ver vou ver quem que Que, que... Participou do evento, não, acho que não tem. Só se eu comprar, ah, só se eu comprar, então é isso aí, galera. Me desculpem, obrigado aí quem, quem participou do evento obrigado e quem compartilhou quem ajudou <risos> mas eu acho meio meio faz isso aí fizeram criar muita fakes pegaram é, é, facebook de de, de de familiares eu vi muitas pessoas assim maior de, de 50 e poucos anos que não tem cara de que joga APB, entendeu eu analisei o, o facebook de todos é, todos que estavam na promoção Eu analisei um por um Entendeu? Porque o seguinte é, Vi também que ninguém é, Compartilhou lá no, no No Twitter lá, né No Twitter a hashtag lá Olha aqui, aqui eu tenho o um, um controle aqui De quantas pessoas é, é Compartilharam retweetaram, né, no caso Pois é, é isso aí, pô Baixei paia porque assim, eu ia eu ia é, fazer o sorteio mesmo assim aí eu tava pensando eu falei assim ó pô só tem 70 inscritos quando tava só de 70 inscritos eu falei assim não vou fazer o sorteio sim e tal aí pô aí depois foi crescendo falar pô boa só que eles só curtiram a página não se part não participou do, do, do evento e também não não, é, não não se inscreveu no canal mesmo assim se chegasse aos 200 inscritos não teria como eu poderia... Não sei se, se eu poderia até sortear. Mas, pô... Seria pai isso aí. Pô, a pessoa ganhar e tal. Não, não joga PB e tal. Seria meio pai. Pois é, é isso aí. eu Talvez eu irei fazer um novo sorteio aí. Não sei a data. Talvez seja em 2015. Porque tá muito perto do Natal aí. Não vou ter muito tempo. E é isso aí, galera. Obrigadão aí. Não se esqueça de... Se inscrever no canal Dá aquele like aí lá Pra ajudar E vou trazer mais aí Falou, até mais